Eu sou o Gabriel Jordan do ArrobaHJTRD e no vídeo de hoje eu te ensino a fazer essas unhas decoradas aqui. São unhas com um degradê em arco-íris pintadas de preto. Só que o truque é que você pode raspar a parte preta pra fazer os desenhos que você quiser. Você pode fazer desenhos personalizados, padrões, assim como eu fiz. Você pode escrever até seu nome. Essa técnica de decoração de unhas é muito, muito legal. E tudo que você precisa pra fazer ela são alguns esmaltes coloridos e tinta acrílica ou tinta PVA preta. Você pode optar não somente por desenhar o que você quiser Como você também pode escolher se você quer manter o desenho Ou se você quer com o tempo ir raspando toda a parte preta E voltar a ficar com um design de degradê Mais tarde no vídeo eu te explico como você pode fazer isso Então, se você quiser aprender essa técnica de nail art Já deixa o seu like aí embaixo Se for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo E claro, continue assistindo <risos> Então, gente, assim como vocês estão vendo eu pintei as minhas unhas de branco na verdade, eu já fiz isso antes da gente começar o tutorial pra ganhar tempo mas eu gravei uns takezinhos aí pra vocês verem eu usei esse esmalte aqui que é o branco da Impala, eu gosto muito desse esmalte aqui, inclusive sempre que eu uso unhas brancas no Instagram, vocês me pedem recomendações e eu geralmente uso o da Impala ou da Risqué mas a gente não precisa de uma camada branca perfeita, ó, dá de ver que a minha tem alguns defeitinhos, na verdade tá muito bem feito, mas tudo que você precisa é de uma ou duas camadinhas. Eu fiz duas camadinhas desse esmalte branco aqui. Por quê? Hoje a gente vai trabalhar com muitas cores. Eu selecionei oito vidrinhos de esmalte. Aqui tem o Durana, Dylos, Vult, Impala, enfim. Se você for fazer esse tutorial, muito provavelmente assim como eu, você vai usar vários esmaltes de várias marcas diferentes. Então, naturalmente, por serem de marcas e fórmulas diferentes, alguns vão pigmentar mais do que os outros. E pra você ter uma garantia de que todos eles vão pigmentar um pouco mais de que as cores vão se sobressair, é pintar por cima de uma base branca, por isso eu fiz duas camadinhas de esmalte branco, né, esse aqui da Impala que eu já falei pra vocês, então finalmente vamos começar! Então, a primeira coisa que você vai precisar é de uma esponja de cozinha nova. Se você me acompanha aqui no canal e se você já assistiu o vídeo como fazer um degradê usando a esponja de cozinha, você já tá familiarizado com a técnica, você já sabe como fazer, mas não se preocupa que eu vou mostrar como é que faz esse vídeo. Pra começar, vamos pegar uma esponja de cozinha, né? Essa aqui tá nova, eu acabei de abrir e vamos cortar um pedaço dela. Eu vou cortar um, mais ou menos aqui da largura do meu dedo. Assim como eu falei pra vocês, é importante que as suas unhas estejam brancas, porque é mais fácil pigmentar as cores dos esmaltes por cima de uma superfície. Esse então é por isso que eu já fiz uma camadinha de esmalte branco aqui Assim como eu mostrei na câmera pra vocês Eu vou tentar concentrar os esmaltes mais ou menos na ordem do arco-íris Então eu vou começar pelo vermelho E vou concentrar aqui na pontinha Não precisa colocar muito esmalte de uma vez na esponja, tá? Só um pouquinho de gel é suficiente Vou passar pro laranja Amarelo Verde Azul claro Azul escuro Roxo e opcionalmente rosa, né? Mas eu gosto de colocar rosa nos meus arco-íris, então eu sempre coloco. Tenta fazer com que todas as cores caibam mais ou menos no tamanho da sua unha, né? A minha esponja tá bem grandinha, mas aqui a minha unha é grande. E basicamente só pressione contra as suas unhas várias e várias vezes até pigmentar. Acabei de passar uma primeira camada bem fininha Ainda tá um pouco sheer A primeira unha que foi a que eu fiz tá mais vibrante Mas esse é o truque, gente Não faça camadas grossas demais Faz uma camada fininha Espera secar que depois vai ficar babado Vou aproximar daqui da câmera secundária para vocês verem como é que tá Lembrando que essa aqui é só a primeira camada, tá, gente? A gente ainda vai trabalhar mais aqui em cima Mas vamos com calma, vamos trabalhar uma camadinha fininha por vez Vamos recarregar essa esponja aqui na mesma ordem Vou falar de novo, né, porque vocês já decoraram Ah, gente, lembrando que quem quiser saber o nome desses esmaltes aqui que eu tô usando Caso você queira exatamente usar os mesmos esmaltes que eu usei Em todos os meus vídeos aqui do canal Na descrição do vídeo tá listado os esmaltes que eu tô usando E não vai ser diferente com esse vídeo, tá? Recarreguei a minha esponjinha. A gente já pode dar uma segunda camada aqui, né? Então eu vou começar, mais dessa vez na ordem contrária. Da outra vez eu comecei pressionando no polegar, dessa vez eu vou pressionar no mindinho. E olha só, tá vendo como tá ficando bonito? Ignorem os borrões, porque depois a gente tem que limpar, né? Assim como um todo degradê. Vou fazer o que eu falei que faria agora há pouco, né? Que é recarregar a esponjinha e fazer essa mão aqui, que ainda tá em branco. E já já eu volto. Assistam um timelapse lapse aí. Então, pessoal, esse aqui é o resultado das duas camadas, né, do degradê em rainbow, do degradê em arco-íris. Vou vir agora num palito com um pouquinho de algodão e acetona, né, eu não uso acetona pra remover esmalte diretamente das minhas unhas, mas pra remover esse excesso de esmalte que fica na pele quando eu tô pintando a unha e tô fazendo degradê, eu prefiro do que removedor porque é mais rápido, mas quando é pra remover da unha, eu uso removedor sem acetona, tá, gente? Eu uso acetona mesmo só nas laterais. Eu vou limpando os cantinhos das unhas pra vocês verem. Isso aqui todo mundo sabe fazer, eu acho, mas é só pra vocês acompanharem Pronto, gente, eu limpei completamente as laterais das minhas unhas, assim como vocês podem ver. E bom, o que que acontece? Quando você faz um degradê não em esponja de cozinha, pode ser que fique meio porosa, né, a textura das suas unhas. E pra corrigir isso, você precisa aplicar uma top coat ou um extra brilho. As minhas unhas já estão brilhando, porque eu já apliquei uma camadinha, mas uma camada só não é o suficiente. Então eu vou aplicar a segunda aqui na câmera com vocês. A primeira camada que eu usei foi esse extra brilho da Ludurana, que é esse aqui. E a segunda que eu vou aplicar agora com vocês é essa super brilho da linha Tratamento da Impala. Nessa parte, é extremamente importante que você seja muito generoso com o extra brilho, porque é ele que vai nivelar o degradê das suas unhas e também curar o esmalte. Olha só, esse aqui é o lado com as duas camadas de extra brilho e esse aqui é o lado só com uma camada. Vou repetir com esse extra brilho da Impala desse outro lado aqui agora. Assim que você tiver terminado com o seu degradê de arco-íris E tiver passado as camadas de extra brilho Bem generosas É hora de esperar secar completamente A sua nail art Antes de continuar pro próximo passo Então, gente, já é o dia seguinte Eu ainda tô com as minhas unhas do mesmo jeito, né Eu deixei curar completamente o esmalte Assim como eu falei pra vocês Pra gente poder construir a parte preta, né Que vai ser a parte interativa dessa nail art Que a gente vai poder raspar Pra poder ver o design bonitinho embaixo, né E qual é o truque? Agora Agora você vai precisar de tinta acrílica preta. No caso, essa tinta aqui que eu tô mostrando não é acrílica. Ela é uma tinta PVA, mas elas duas até se parecem. E essa aqui funciona pra fazer o truque que eu vou ensinar. Essa aqui é a tinta que eu vou usar hoje. E esse aqui é um exemplo de tinta acrílica. Elas duas são mais ou menos no mesmo esquema. A diferença é que a tinta acrílica tem resina acrílica. E é um pouquinho mais fácil, né, de fazer a raspagem. Mas, gente, elas duas são super parecidas. Então dá de fazer com tinta PVA também, assim como eu vou fazer. Você também vai precisar de um pincel. Esse aqui é um pincel 150 da Tigre. Eu não sabia nem que a é Tigre fabricava pincel, gente. Auge. E o que a gente vai fazer? Com a tinta acrílica eu vou literalmente cobrir todo esse desenho que a gente fez ou pintar como se eu estivesse pintando a minha unha. Normalmente, né? Se eu tivesse pintando a unha de preto. Tente não deixar nenhum espacinho em branco. E também a gente fazer uma camadinha fina de tinta, tá? Não faça uma camada grossa. Olha só, esse é o resultado da primeira camadinha que eu pintei. Não mexe agora enquanto ela tá molhada, tá? Espera dar uma sacada. Enquanto isso, eu vou pintando as outras quatro unhas de preto também nessa mão aqui. Olha só, pintei a primeira mão por completo, né, ela ainda tá brilhando um pouquinho a tinta porque ela ainda tá molhada E no meu caso eu vou fazer uma mão por vez, então essa mão aqui eu ainda vou deixar aqui, vou fazer essa aqui completa e só depois eu vou fazer a outra Eu vou usar esse palitinho de madeira aqui, que geralmente eu uso, mas você pode usar alguma ferramenta de metal também, caso você tenha esperado tempo demais Mas eu acho que vai ser suficiente essa de madeira aqui pra mim Olha só, fiz uma linha reta, aqui embaixo não tá aparecendo tanto porque eu usei cores escuras, né? Mas vocês já entenderam mais ou menos como é que tá ficando. Então, basicamente, eu vou raspar padrões aleatórios nas minhas unhas. Você pode desenhar o que você quiser, que vai ficar muito divertido. Pronto, gente, depois de alguns minutinhos raspando, eu fiz esses designs aqui, né? Eu fiz um design diferente em cada unha, assim como eu vou fazer nessa outra mão aqui também. eu demorei até um pouquinho, por isso que, assim como eu falei, é importante você fazer uma mão de cada vez, porque quanto mais a tinta seca, mais chatinho vai ficando de tirar, né? É mais difícil fazer linhas precisas Mas como vocês estão vendo, ainda dá de fazer ó. Fica é bem bonito, as, as minhas favoritas Foram essa unha do meio aqui que tá bem minimal E essa aqui, né, que tem esses triângulos E eu já vou passar uma camadinha de extra brilho Pra garantir que não vai sair Se você quiser, você pode ficar com a tinta assim mesmo, né Se você tiver mania, né, de ficar raspando a unha Com as outras unhas, é melhor que você raspe a tinta, né Mas eu quero que essa nail art ture Então eu vou selar ela E pra isso eu vou usar um extra brilho Esse aqui é o resultado antes de limpar os cantinhos, né, antes de limpar os excessos das unhas. Com o extra brilho eu acho que dá toda a diferença e dá o acabamento, né, que essas unhas merecem. Então eu vou fazer o mesmo esqueminha, né, de pintar de preto essas outras unhas aqui, depois de ir raspando, passar o extra brilho. Também vou limpar os cantinhos e então eu coloco para vocês com o resultado final. Então, gente, estou de volta Esse aqui é o resultado final das unhas Que eu decorei hoje Gente, é sério, eu tô obcecado com o resultado final Ficou muito diferente, então eu nunca fiz uma nail art assim Na minha opinião, o mais legal É você fazer todas as unhas diferentes Em algumas unhas eu cobri bastante com preto Em outras eu deixei mais O design do arco-íris aparecer Mas no final das contas, o que importa é que ficou Bem legal e é divertido, né Você pintar a sua unha de preto Ou de qualquer outra cor que você usar E com um palitinho raspando Olha só, aqui Estão as unhas mais de perto Eu já passei uma camada de brilho. Lembrando que se você não passar uma camada de extrabrilho Por cima dessas unhas aqui Você vai poder continuar raspando mais ainda Inclusive involuntariamente Então se você quiser manter o seu design Assim como eu quis manter o meu Use um brilho. Na verdade eu usei dois Eu usei o extrabrilho da Ludurana E também da Ludurana eu usei essa base chamada toque final Que eu já usei em alguns tutoriais anteriores aqui do canal você tem a opção de usar essas unhas sem o extra brilho também, pra você ficar com a parte preta liberada pra ser arranhada e até mesmo recuperar o design de arco-íris por completo, mas eu preferi manter assim. Então cabe ao modo que você preferir. Então é isso! Esse é o resultado das unhas que eu decorei aqui com vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo. Isso é muito importante pra avaliar o vídeo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Sério, gente, eu amei essas unhas, então comentem embaixo o que que vocês acharam, se vocês vão fazer essas unhas ou se vocês usariam elas. Nas minhas outras redes sociais eu também posto bastante conteúdo, não somente de unhas, como também de maquiagem, de beleza em geral. Então me siga nas minhas redes sociais, eu sou arroba no Twitter, Instagram e TikTok, arroba em todas as plataformas, então vai lá conferir. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos, que isso é muito importante para o crescimento do canal. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel